Pede seus amigos um oferecimento. Quer sabor? Tá na mão. Quer filme? Então dá o play. Quer pipoca? Tá pronta. É Cheetos. Pepsi. Só que sim. Recalcula. Quem compara ganha mais de 99.